Comprava sapato? Sapato, ninguém usava sapato não. Era, era aquela sandáliazinha de dedo de, de, de, de pau. Sabe? De testa mão. Isso. Só o couro de cima que era de couro, o resto era pau. Aí iam um para festa assim. Pra cima. De vestir de chita, aquela chita barata, sabe? Comprar, minha mãe fazia aquele vestido pra gente, a gente ia com festa festa. Toda... E passava batom. Passava. Passava. Hein? Pois é, e luz elétrica aqui como é que era? Não tinha. Não tinha água e não tinha luz? Não, não tinha água, a gente carregava água na cabeça, quando era de barril. E luz era na casa da lamparinazinha. Nem lampião a gente não tinha, a casa lamparina, botava ferosena na lamparina, fazia aquela precisa de. De, de algodão, e aí saía com aquela parede. A, a cara da Jane, o nariz ficava assim, pretinho, da fumaça <risos> da farinha Mas sem luz era melhor para namorar, não era? Mas eu não namorava mais, não, ela já estava velha, já estava casada, já estava viúva. É? é? Não, mas quando era menina, solteira? Quando era menina, <risos> não tinha luz em lugar nenhum. Pois é. Não, eu namorava escondido. Uhum. Não, era bom para namorar, ele quer dizer. Mas... É? No escurinho. É bom para namorar. Eu nunca namorei no escurinho. não. <risos> nunca não, namorei no escurinho. Não. Depois, quando chegou a energia, como que era? Ah, foi boa. Bom, não, mas tinha um horário, não é isso? Ah, ia até meia-noite. É quando é? chegou a energia, ia até meia-noite. Mas depois, mais tarde, que veio o de vez. Quando foi que a senhora ouviu pela primeira vez o rádio? Uhum. Ouvi rádio? Ah, já, já, já tinha até casado. É? Nunca vi rádio na minha vida, só depois de, só depois de já grande velha. Levou um susto quando viu rádio? É. Hein? Levou? Uhum. Procurou, Aquilo tava... falando, aquilo falando, e percurado, quem tá falando aí, né? Rádio na mão das crianças, assim, das meninas na rua. Aí eu não tinha não tava rádio. Depois que eu fui, de rádio. De televisão? Ah, a televisão foi já agora há pouco. Conta, conta que a senhora foi no Rio, a televisão. Ah, é. Aí a gente não tinha televisão, não tinha nada, aí aqui, por aqui não tinha nada, não vendia tinha, tinha nada, nem né? rádio, nem nada, tudo em Cabo Frio, tudo em Cabo Frio, aí eu saía daqui, ia para lá para o Ponto Frio, não tinha Ponto Frio aqui não, o Ponto Frio era em Cabo Frio, era, era, no, Rio. era no Rio. Eu saía daqui sozinha e ia para lá, para comprar televisão, comprar geladeira, quando a senhora chegou aqui com a televisão, o que, que aconteceu? O que, que as pessoas falaram? Não, não falaram nada, não. A gente fala que as pessoas chegam ali nas casas que tinha televisão para ah, assistir. Depois que eu comprei a televisão, muita gente aí que não tinha vinha assistindo na minha casa. A televisão era preto e branco ainda. Era preto e branco. E o automóvel, quando a senhora viu o primeiro carro? Ah, não sei não. Aqui, carro, aqui em Búzo não vi carro nenhum, na minha, na minha idade, na minha coisa. Só depois. Quando que teve o primeiro carro aqui? Ah, não faz muito tempo não. Faz muito tempo não. A não não viu assim chegar o primeiro automóvel aqui? Não. Eu já comprei quatro automóveis. Eu tenho quatro, já tenho quatro automóveis, agora só tenho um só. E dirige ainda? Dirige, eu não. Os filhos e minhas netas que dirigem. Não sei dirigir não. <risos> Nunca perdeu? Não, não quero, eu não quero quebrar minha cara. <risos> mas montaram um cavalo a senhora sabia? Ah, isso aí. Dirigir carroça? Não. não, carroça não existia não, mas cavalo, meu, meu irmão tinha um cavalo. Isso aí eu era sorteira ainda, lá no canto do Revelo, lá perto do Maguinho. Aí quem tomava, ele ia para o Mar Novo, lá para e, e deixava eu para tomar conta do cavalo. Aí eu que dava, comprava, fazia ração para ele, cortava capim, dava ele. Eu amontava nele sem, sem pelo, só no pelo. Saía pelaquela praia direto de, de Agalope, No cavalo em cima, um cavalo grande, um cavalo malazão, não tinha o nome de e Eu que dava, botava, levava ele para beber água. Aí eu amontava nele no pelo puro. Botava aquele bebê caixa na, na boca, aí com aquela costa ficava segurando a corda e saía pela praia fora um, um alazão, um cavalão, um cavalo grande mesmo. Bom, né? bom Eu que tomava conta dele. Eu, eu, era, eu, eu era muito travessa quando era nova. O quê? Era amarra? É, não, não travessa. Atravessa? É. Atravessa não. Entendeu? Ah, entendi. Fazia muita bagunça? É. É, isso. é? Que bagunça mais a senhora fazia? Bagunça... A bagunça era de mexer em tudo, de brigar tudo, que os outros faziam, de machava, sabe? É isso, a pessoa pesca, tava pescando comigo, empurrava, de, jogava de um dado, fazia jangada, fazia jangar, de pita. Aí eu ia pescar com eles, aí eu chegava e empurrava e não estudava para ele. eu estudava Mas sabia nadar E apanhava muito? Eu? É. Nunca apanhei. É. Nem da minha mãe, nem do meu pai, nunca apanhei não. E nem dos teus irmãos que você fazia essas bagunças com ele Não. Não? Não. Corria rápido? Corria. Só tinha um irmão mais ruim. E meu irmão, ele era ruim. E meu irmão era muito ruim mesmo. gostava muito dele. Era ruim de todo jeito. E os outros eram todos bons, né? É, os outros eram todos bons. Né? É, eram todos bons senão... <risos> sempre assim. Na família sempre tem um que a gente não gosta, Sim. né? Aqui, ó.